Clubistas, boa noite. Estou aqui com a Mary Del Piori e a Cláudia e elas vão dizer para vocês o que elas sentiram, o que elas vivenciaram hoje no Plano de leituras. Clubistas, foi uma das grandes emoções que eu tive na minha vida de escritora, de historiadora. O pessoal de São Luís é de um carinho e não é só de um carinho, mas eles leem acompanham, houve perguntas, houve poesia, foi um momento de uma grande emoção, quero agradecer a cada um dos que vieram e também dos que virão no futuro para o nosso planeta de leitores, que é está sensacional, muito obrigada, foi ótimo. Olha gente, realmente foi uma experiência muito agradável passar essa tarde aqui, quem não veio infelizmente perdeu mas deu para sentir como é assim, o astral desse grupo, todo mundo com um olhar muito atento, todo mundo muito interessado, as perguntas super bacanas, pertinentes, então foi uma experiência ótima, vocês estão de parabéns, A Fernanda está de parabéns, que deve conduzir esse grupo também muito bem, fazer uma mediação ótima, então é isso aí, acho que... Agora é o próximo planeta que daqui dois meses a gente vai ter com mais um autor. E certamente vai ser tão legal quanto foi esse, né? Muito obrigada, clubistas, pela presença. E se você não participa do clube, já está mais na hora de participar. <risos> é, é verdade. É isso aí. Vem pra cá, vem pra cá. <risos> Tchau.